Muito bom dia, nação! Tá começando mais um vídeo aqui no canal E eu vou trazer aqui para vocês O pessoal aí da Gazeta Falando quem é o melhor time do, do Brasil Palmeiras ou Flamengo? Duas equipes que ganharam títulos né, esse ano o Flamengo ganhou, né? Ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil Palmeiras ganhou o Brasileirão ontem de ontem na quarta-feira e pode levantar a taça, né? Pode levantar a taça aí se agora nesse jogo agora, né? Rodada 36. Então é isso. Já quero que você assista esse vídeo, tá bom? Já quer que você se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, ativa a notificação para você perder nada, tá bom? Compartilha pra galera, é muito importante, bom? Então, bora pro vídeo! Qual é o melhor time do Brasil? É o Palmeiras? É o Flamengo? Ah, não! Hoje tem o outro. Que outro, diretor? O, o Um ombrinho. Você tá me dando um ombrinho. Então, tá. É o Palmeiras, é o Flamengo, é outro. Qual que é o melhor time do Brasil, Celso Cardoso? Vota lá no site gazetesportiva.com, você que está em casa. Vote lá. Pário Duro, muito equilíbrio entre as duas equipes, mas eu, fico, mas eu fico com o Flamengo. Palmeiras, quem é o campeão brasileiro? E quem é o campeão da Libertadores? Não me importa, não é campeão brasileiro. O Flamengo é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Dois títulos, o Palmeiras é campeão brasileiro. Mas é uma coisa muito equilibrada, obviamente. Mas se é para escolher um, não vou ficar em cima do muro é o Flamengo. E você, Miller? Então, pra, se for para agradar todo mundo, Michele, você pode dizer assim: o, o, em termos de importância, o Campeonato Brasileiro é o mais importante do Brasil. Agora, agora em termos de sua América, a, a Libertadores, quer dizer. Mas eu, eu fico com o Celso, acho que o Flamengo ele tem um elenco melhor do que o Palmeiras. Uhum. Né? O Palmeiras. É claro que se ele disputasse a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, eu acho que o Palmeiras poderia vencer o Flamengo, porque o Flamengo chegou mal das pernas. Chegou muito mal fisicamente na, na final da Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu acredito que o Flamengo tem um o melhor elenco. Se você colocar assim, o, o Flamengo ele foi mais vezes, se bem que o Palmeiras foi campeão paulista também, né? Palmeiras tem dois títulos Os do dois Flamengo, ganham dois. Tem dois. Quanto que títulos. foi o teu jogo do Corinthians e Flamengo? 2 Doi, um. a 1 um Corinthians. Corinthians só que era então, o time Corinthians reserva, ganhou do Flamengo Só que era ontem. um time reserva E daí ganhou do Flamengo Vai, O estava tava assim, bora, bora, bora Tá aí na ação, hoje foi o vídeo do canal, né? É, o Miller e o outro comentarista aí falando que o Flamengo é melhor que o Palmeiras, óbvio, né? Flamengo é melhor que o Palmeiras hoje, né? São duas equipes, tão, são duas maiores.. São dois maiores times do Brasil, né? Palmeiras e. Flamengo e Palmeiras. Dois times que já disputaram finais de, de Libertadores do ano passado. né? E, e é sempre bom, cara. Tem um Flamengo tão como esse, como o melhor time do Brasil. E o melhor time da América do Sul, né? O Flamengo ganhou mais que o Palmeiras. O Flamengo ganhou. Bertolos ganhou o Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou uma, um brasileirão. Brasileirão Libertadores. É melhor que brasileirão. Brasileirão não vale nada. Brasileirão não vale nada. Ah, porque se a gente ganhar brasileiro se torna um time grande, não se torna. Tem que ganhar primeiro as, as competições continentais pra gente ser time grande. Né? E não vale, né? A Libertadores vale mais do que o Brasileirão hoje. É a